ali no outeiro de antes havia res reis, a reis das cabras e as reis das de, de, de, de ovelhas. Cada um tinha um rebanho e depois, por exemplo, eu tinha dez ou vinte e um dia, ele ia ao outro. aqui ia às semanas, com cada reis, tudo era um para aí, 500, mas um aqui, por exemplo, hoje, o outro amanhã e tudo. E um dia, chamavam-lhe tipo púcaro, faltava um carneiro. E então andava a todos a saber dele. E Zé, o meu marido, portanto tem 51 anos, 61 anos, isto não é velho. Ele tinha para aí 18 na altura. E meu marido e meus cunhados, então o tipo que era mais velho, lembraram a gente a saber do carneiro. Então viam o carneiro aqui, por exemplo, lá, Olha o que está aqui. Tiravam dele, ele, nada. Tornavam a ir e viam na, na, na trancas da porta. De antes havia as portas e depois tinham uma tranca assim na porta. Para sobrar as portas, um, havia duas folhas e uma tinha uma tranca por dentro. E Então, olha eu aqui na tranca da porta, tornavam a ir carneiro e não andaram assim, até que desvaneci assim, o Tipúcar. Vamos embora, um rapazes, que isto aqui é o meu carneiro, isto é o diabo. E foram um para o outro dia e o carneiro estava no meio dos outros. E andavam assim todos os outros através deles. Também, também o meu sobrinho, então, andei toda a noite para pilhar o nas que vinham de São João. E agora não vi. Agora nem o que é. morreram, mais. o do coco ali também. É, que, o contava ele, não foi ele contava ele, que também vinha também a Pinha de Santo António que viu um, um, um cordeirinho todo molhado e que agarrou nele. Ah, este baú louvar e vou levar as costas e diz que aquilo quando começava a pesar, a pesar, a pesar, e eu, eu, assim, quando chegou perto do lugar, que sentiu assim um bum mão atrevoada e não viu mais. E lá foi o, o carneirinho. E, e ali não foi o Merco do Coco e Maria na tranca do, da, porta. da porta, ali o, também o, a, a cabeça de uma vaca, uns um cornos, não um sei o também viram ali. E eles tinham tinha as vacas e uma noite uma vaca não veio para a e foram à procura dela de noite, foram à procura dela e o, o marido disse que viu a vaca. Só que ele disse que passava um portelo, uma coisa assim, uma pedra alta, que só dá para passar a gente e quem anda vem. E ele passava e a vaca passava também. Diz que passava os portelos e passava tudo. E, e depois, eu cheguei, e eu diante dele, até a, até a pena, até as poças da pena. E ao chegar ali, desapareceu ali. E ele que foi andar, que lhe contou à mãe, a mãe que lhe disse, deixa a vaca comer. deixa Vai para a cama, deixa a vaca que chume minha vaca. E eu algum diabo andar aí. E foram para a cama, se deitar e depois que tenham a mata com os pendurada na tranca da porta. Na tranca da porta. Ali, a casinha não é viva. A casinha é viva. A casinha é viva a senhora, o senhor não. E a casinha onde está. Ela conta sempre isso, porque tem medo, não tem